Você vê o perfil do Punch, você sabe quem você é Eu quero que você tente agora misturar as duas coisas Pra você ver o Pante Natural, Já você mesmo, só com a, a visão de mundo do Punch Então, tem uma cena que eu achei meio difícil de fazer A questão de essa Kombi dirigir loucamente Como precisa? é Daí vai ser? Aí vai é ser de aí Então ser é volta -se, então, você não me que... em criar o personagem. Eu dirijo, mas assim, é, não. A Kombi. Não sei, mas. mas não, problema, mas, mas é um desafio também, também né? né? A ideia é nem é filmar você dirigindo, por exemplo. Tem uma outra ideia, assim. Tá. Mas. É, tem que se preocupar agora em juntar essa personalidade do Funk em você e você agir como ele. Tem que inventar esse cara, a partir de você. Tá. E aí, no na, na segundo, segundo exercício. Aí eu vou ver como é que você vai reagir com isso E depois no final a gente conversa ah, Tá, hoje vai ser os dois? É Não, só ah, isso eu eu Agora isso. A primeira parte é pra você pronto. se localizar Entender a feira né? Só ver se você, é, se você achar um punch no meio Já saca quem é o punch Porra Uau. Vamos mandar pra você. Os vídeos estão longos agora para gente acelerar, nesse se for, ser uma ideia de ah. ah. é, imagem. Se que a polícia vier aqui, aí? o cara da banca É, porque eu não sabia, não sabia se era exercício que a gente tá fazendo, se era de verdade, mas é uma coisa mágica. a gente a gente Nossa! De repente você viajar viajava dia Pois é! Que você <talos> ah, eu suspeito, suspeito se, se é plano, é o <laughs> O Renato vai lá quebrar a parada. Tem amanhã? Oi? Vamos fazer o negócio. Você tem que falar, se chegar lá, fala. Vamos fazer o pode Criar e ainda. É mais complicado. Se tiver um texto na mão, o projeto em espanhol pra gente. Já falou só em português, cara. Uau! Puta que pariu! Não fui eu, não fui eu. Tá, então é o seguinte, eu vou falar pra vocês um pouco das impressões. O mãe dela. estudante, silêncio, estudante. Ele é sempre igual, Estudantes né? São sendo, não muda, não, não tá? oh, Sempre na conversa. Jack, venha, Jack. Quem mais falta aqui, Então, assim, algumas impressões de hoje, tá? Eu não consegui ver tudo, eu fiquei mais focado ali na cena do Manu, mas parte de vocês passaram por ali. Você eu, eu vou conversar depois que eu não vi nada teu. Então, assim. O Francisco, eu já falei pra ele, ele fez uma coisa ali que ele juntou o que ele é com o Manu e deu certo A cara que ele fazia, a, como ele brincava, como ele ficou xavecando a Diana tal. Tudo isso tava, não foi nada combinado, ele incorporou é né, meio por aí Falou umas barbaridades, meio, meio machista, meio de motoboy mesmo, ali, umas gírias Pode impregnar, fique à vontade O Jorge, aquilo que eu te falei também, eu senti você um pouco... Não, não tava no personagem, não sabia se era você, seja você Agora algumas características do Jorge que você pode ser um pouco mais bacato, Mas ele é um cara ligeiro Ele sabe o que está acontecendo em volta Ele é hacker, muito hacker assim, tá? Mistura você com seu hackerzinho Que vai rolar Os estudantes, é isso daí Não tem muito o que mudar Vocês comentaram bastante o diálogo de vocês Foi bem interessante rolou. E a forma como você lidou com ele Tchavecando também, acho que foi bacana Você pode até zoar mais ele Acho que tem é uma coisa de... Da Diane e da Roberta, que assim, a gente não sabe se elas são mesmo mesmo um casal, mas elas ficam cutucando os meninos e dando umas gordoadas nos meninos, assim, uma toscada mesmo. Então, fique à vontade, se alguém chegar em você na cena, assim, você já Eu meio serve é pra vocês dois, que a gente não sabe qual é o lance de vocês. Vocês acham que tem que defender ela, ou se defender eles, assim. o Pante a gente já trabalhar um pouco, conversar se entender um pouco mais esse personagem. Você é muito amigo de uma, de uma coisa que a gente falar. Muito íntimo, vocês trabalham juntos praticamente. O Manu faz vários cortes para você. E provavelmente o Manu vai virar uma é questão de é, um sócio, talvez ele viva um sócio. É, tipo, aí. É, o Léo tava massa, tava bem interessante o Léo, ele ficou ali, eu esperando, aí chegou, começou eu queria levar o empadão dele embora Acho que ele é meio isso, é um matutão mesmo assim, meio malandro Mas não queria levar, tava meio de sacanagem com ele, não era muito verdade E ele entrou no jogo e falou, não, rapaz, tá aí, tá. é isso mesmo O Boleon que eu acho que a gente vai ter que dar uma, uma trabalhada um pouco Mas é naquele espírito, você pegou, acalmou ela e tal É isso daí que a gente vai ter que então, Eu acho que esse, o saldo de hoje é muito positivo Apesar do áudio, da qualidade do áudio não tá muito boa que a gente gravou hoje eu já daria pra montar um pequeno filme com o material que a gente tem aqui hoje. Isso quase com certeza vai virar material extra na série. Tá? Que seria meio que episódio zero. As pessoas meio que se conhecem e tal. Eu não formatado, mas foi ideia. E é isso. Eu acho que a gente tem que mexer um coisas em produção, mas a gente conversa depois a gente. Vamos começar aqui agora. E... e acho que é isso. Vocês querem falar alguma coisa também? Né? Levanta coisas, se acharam. Hum. Se viram no outro, tal pode falar. Ali eu ficava em dúvida no seguinte, como a Ana é né, um pouco da Rebelde, eu trato bem ou mal as pessoas. Vamos supor, eu estava sempre dando boa noite, vamos comprar um DVD, tal, tal, tal. Porque oh, aí esse perfil é quando o Pancho está perto e quando não está, é, trabalhar esses dois. Quando o chefe está perto, você Quando ele está perto eu sou educada, boazinha. quando ele dá as costas eu posso ser ignorante, mas... mas, mas Saquei. Igual eles, eles, eles eu poderia ter muito ideia hora que ela me mostrou as moedinhas. Eu tenho uma nova aqui. Você, tirou, você roubou a igreja, eu tira fui a educada. Você pode sacanear, <risos> é, tipo, você roubou isso aqui da igreja. Só que outra coisa que eu queria falar, eu, eu também não fiz isso por quê? porque tinha outros clientes lá da feira e o Rafael também, assim, quem respeita ele como ele não sabe nossa história inteira, né? Que, assim, então, legal, isso é uma coisa que aconteceu hoje, é, eu tava já estava mais sabendo. A gente tá numa banca que a gente direito, digamos agora. E filmagem mesmo, aí você vai tratar, vai tratar mal os nossos clientes, os nossos clientes da feira. Claro. hoje não era muito bem. É, lá. eu também não consegui ser dono da banca, porque o dono da banca tava, tava do lado lá. e não tava entendendo. Aí temos que é. conversar melhor isso agora. É, vou com os então foi assim. muito complicado é. ser dono da banca. Não tinha como ser, na verdade. Só fiquei mesmo com ela lá, tentando conversar. No caso desse, falou que eu. Eu não sou ator, tá? Mas o que eu pensaria em fazer? Tem o chefe da banca, é a funcionária da banca, então eu sou o chefe do chefe da banca eu conversei com E aí você ele entra ele é. num, assim, seu chefe dele, tal, com uma ideia, perguntar as coisas pra ele, tal, tirando uma onda Assim, é uma primeira experiência, mas isso eu tô te contando, você sentir um pouco do que, que é esperado do Punch O punch é um cara que tá sempre, qualquer qualquer ambiente ele se dá bem Ele é um cara muito malandro, um cara que já viveu muito, um cara que... Começou cedo, veio lá do Peru, atravessou a Amazônia, chegou a, já conhece metade do Brasil, já que chegou em Goiás Vem se expandir os negócios sempre, então ele é um pouco esse, esse cara, mas ele é meio tosco também, não é um super mega empresário Então tem essa, esse balanço aí, só pra você entender um pouquinho mais, te falando também, te tá? Agora, agora, tá, mais, tá mais claro? claro. E depois da filmagem é, é tipo, bem mais claro. E, e a ideia desse laboratório hoje é para gente viver mesmo essa experiência Porque que é estar na feira. E de trabalhar na feira, de, de, de gravar na feira. Isso, também é como se gravar na feira. Tudo isso, acho que a gente hoje. Mas acho que o resultado foi ótimo. Vocês estão de parabéns. Eu quero agradecer a vocês todos aqui. Foi massa mesmo. Fico muito feliz. E eu vou qual é o próximo passo. Então, eu vou elogiar um pouquinho para ver se vocês não cai no próximo. Então, quando a gente elogia, geralmente acontece voltar. Então, Elogio que assim, é, vocês estão me surpreendendo cada vez que a gente se encontra. Hoje nos surpreenderam de novo, mais um comum. Então, a gente continuar assim, a gente vai chegar num resultado bem bacana. Próximo passo. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar o próximo passo da seguinte forma. Hoje a gente fez a Ana. A gente pode combinar o próximo passo fazendo o Jorge, que ela é na UEG, a maior parte das cenas. Vocês podem, na segunda-feira à noite, à noite? às 7 horas, ah, à tarde. Ou, ou a... quem puder chegar antes, era legal. Quem pode chegar antes, tipo umas 5 da tarde, vai. Ele tá tocando o eles mesmos, de usarem as próprias roupas e tal. Trabalho na feira. É, e aí, só que tem uma coisa que é o seguinte, eu queria fazer um trabalho de fotografia brincando com cores. Então é, eu tô fazendo um estudo das paletas principais de cores das locações para depois poder escolher cores de bom. Então assim, na verdade, eu não tenho muito trabalho para te dar, mas se você quiser me ajudar, eu vou ajudar muito Porque essa é essa ideia que eu tenho de figurino até agora Então se você quiser... Se você tiver uma proposta... Até mesmo... Até mesmo de tipo, ajudar a montar eles durante as filmagens, por exemplo é Ajudar a prestar atenção na continuidade das roupas Tipo, de uma cena pra outra, se acontecer alguma coisa com a roupa, se vai dar pra perceber na câmera esse tipo de coisa é super útil para mim, assim. eu, tô, eu vou estar tá vendo muitas das coisas para e uma pessoa que faça isso me alivia muito o, as minhas demandas, as minhas tarefas. Posso ajudar mesmo. Você eu... está contratando. Uh, rica! E você é tem esse, essa disponibilidade de horário dessa semana que vem? Eu faço a faculdade de manhã, pra mim tem que ser editada. Tá? E que horário que você li, se liberta mais ou menos na, na faculdade? Né? Ah, eu saio da faculdade... Faz moda? Isso? A Onde você faz a saudade? Acontecer o perigo, eu não vou deixar com isso não, mas eu acho que convívio bem. Beleza, então a gente vai se divertir bastante comigo. Né? Então, acho que é de terça a sábado. Sexta semana só, todos os dias. Se você puder estar todos os dias, vai ser muito bom. Ele segue a Ani, eu sigo boa.